Bom dia a todos, meu caro ministro do esportes, senhores embaixadores aqui da, da Argentina, da Rússia, que nos dão a honra de estarem presentes nessa, no lançamento do nosso, dessa atividade, que é o lançamento do Guia do Torcedor Brasileiro na Rússia. É, este guia é o resultado de um esforço conjunto do Ministério de Relações Exteriores, especialmente da nossa área consular. E do Ministério de Esportes. É, o lançamento desse guia tem um antecedente que é algo nessa linha que foi feito durante a Copa do Mundo da África do Sul. De lá para cá, nós estudamos a experiência, avaliamos a experiência e procuramos aprimorá-la. Os Itamaraty dizem que não se improvisa nada mas se inova, e essa é uma inovação, a forma como ele vai ser, como ele vai atuar, como esse programa vai acontecer agora, na Copa do Mundo da Rússia. É... Por que um guia do torcedor é uma atividade específica para a Copa do Mundo da Rússia? Porque é um evento de grandes proporções, nós tivemos uma experiência recente no Brasil, e vai atrair um número muito grande de brasileiros que vão assistir aos jogos. Já há ingressos, se não me engano, meu caro Leandro, 60 mil brasileiros já compraram ingressos até agora. Mas haverá outros que terão adquirido ingressos em outros países. Não é? De modo que nós teremos... Foros que irão sem ingressos. Foros que irão sem ingressos para comprar lá. Então, nós teremos um número muito grande de brasileiros, muito acima do número de brasileiros que normalmente visitam esse belíssimo país, que é a Rússia. Geralmente, nós temos cerca de mil, 1200 1.500 brasileiros visitando a Rússia. É, e visitam, basicamente, Moscou e São Petersburgo. Não sei se vão ainda a outros lugares, mas, basicamente, são os grandes pontos de atração turística de brasileiros. Ora, nós teremos 60 mil, pelo menos, esses que já compraram ingresso. Isso, evidentemente, estressa muito a nossa rede consular. É? nosso serviço consular, que tem como atribuição tradicional dar assistência aos brasileiros do exterior e aos brasileiros que viajam para o exterior, aos turistas brasileiros que viajam individualmente ou em pequeno grupo. Nós temos, no ano de 2016, foram cerca de 9 milhões de brasileiros que viajaram para o exterior, sendo que 1.200 para a Rússia. Bom, para atender a esse número de brasileiros que se dirigiram à a, a Rússia, nós estamos reforçando o nosso sistema, nosso serviço, de atend... nosso serviço de assistência consular. Nós temos hoje um consulado em Moscou, um setor consular em Moscou, com a nossa embaixada em Moscou, que, evidentemente, é quem é responsável pela maior parte do, do, dos atendimentos. Agora, para fazer face a esse afluxo de turistas, nós temos, nós criamos outros postos que terão atribuições de orientar o torcedor brasileiro quanto à documentação, como se comportar nos estádios, a legislação russa, uma, os regulamentos da própria FIFA, que são especificamente aplicados dentro dos estados de futebol. Não é? Enfim, e dar a eles também assistência, no caso... De algum problema com as autoridades, com a justiça, enfim, uma série de, de assistência em caso de perda de documentos, há uma recomendação para que os turistas levem consigo o seu passaporte. Agora, imagine um estádio de futebol, especialmente depois das vitórias estrondosas do Brasil, as comemorações é possível. E esses passaportes, que haja perda de passaporte. Pois os nossos, esses postos consulares vão poder emitir passaportes para resolver esse problema que, geralmente, é muito angustiante. Então, além do nosso setor consular em Moscou, nós teremos em Sochi, em Rostov, em Tazan, Samara e em São Petersburgo. Com a funcionários e muitos deles fluentes em russo, nós contratamos também um consultor jurídico que possa intervir para esclarecer dúvidas, no, no, no caso de algum envolvimento em conflitos ou é, alguma, alguma ocorrência policial, para poder dar a orientação de como proceder. Claro que a defesa jurídica, no caso disso vier a acontecer, não será exercida por ele, mas haverá toda a orientação sobre como fazer neste caso, nesses casos. E nós elaboramos o guia do torcedor, uma coisa importante em parceria com o Ministério de Esportes. Um guia do torcedor que está sendo lançado hoje, que terá, poderá ser entregue nesse formato, mas também estará, evidentemente, será entregue por via eletrônica, em que inclui orientações sobre todos esses aspectos a que eu me referi. Né? Normas, comportamento, o que evitar, o que, eh, que documentos levar, quais são os requisitos para entrar no território russo, para aqueles que não sairão do Brasil, mas virão, irão de outros países. E num desses consulados, num desses postos, meus amigos, é que nós temos uma parceria importante que eu quero celebrar muito com a Argentina. Em São Petersburgo, nós, o nosso escritório consular será operado por agentes consulares brasileiros e argentinos. Né? É, nos dois países, que estarão, e será um espaço aberto para os nacionais. Brasileiros e argentinos. Quer dizer, nós somos rivais no futebol, mas eu quero dizer que eu aprecio muito, meu caro embaixador Margarido, o futebol argentino. São bons jogadores, só torço para o Brasil, evidentemente. Mas é, somos rivais no futebol, mas somos, nós colaboramos em tantos e tantos campos. A parceria entre o Brasil e a Argentina, que é uma coisa hoje absolutamente faz parte do nosso patrimônio nacional a amizade com a Argentina. E este consulado, em São Petersburgo, consulado comum, é uma iniciativa que seguramente é um símbolo importante e, além de ser um serviço que vai ser prestado a contingentes muito numerosos de torcedores brasileiros e argentinos. Espero que ele seja utilizado para... para é, de maneira fraterna e amigável, como costuma acontecer entre os torcedores argentinos e brasileiros. Mas eu espero que que essa essa nossa essa nossa esse serviço possa contribuir para que todos tenham uma Copa do Mundo exitosa, uma Copa do Mundo seja um momento de celebração e Aqueles que tiverem dor de cotovelo também poderão eventualmente ser consolados pelos seus compatriotas nos, nos escritórios que estamos abrindo. Aferá também, a embaixadora Luiza me dizia que nós temos um, uma, um, uma cartilha para o jogador brasileiro, os jogadores, os atletas brasileiros que vão jogar no exterior. É, orientações sobre, para o trabalho no exterior. Para profissionais brasileiros de futebol de outras modalidades esportivas para que eles possam ser alertados contra eventuais arapucas não se metam em confusão não caem na, nas redes de, de, de, de, de, exploração. de, de, de exploração e prevenção. enfim uma, uma, um, uma cartilha digamos assim que terá esse caráter preventivo e esclarecedor eu quero ver agora o nosso, meu caríssimo colega Leandro Cruz, que vai, é, que vai inaugurar oficialmente o nosso escritório em São, em São Petersburgo nos próximos dias. Ele vai, ele vai pessoalmente fazer essa inauguração. Por favor, Leandro. Bom dia a todos. Ministro Luiz Nunes, é, um bom dia, agradecer a, a acolhida no, aqui no Ministério, parabenizar o Ministério, por essa iniciativa absolutamente fantástica. Serguei Akapov, embaixador da Rússia, meu amigo, agradecer mais uma vez estarmos juntos. Carlos Magarinhos, embaixador da Argentina no Brasil, um prazer recebê-lo. Embaixadora Vera Cíntia, embaixadora Maria Luísa, o André Argolo, meu secretário nacional de futebol. Senhoras e senhores, senhores da imprensa, com muita satisfação, ministro, que a gente vem aqui hoje para, para esse lançamento. A cartilha representa uma segurança, é uma iniciativa fantástica do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio do Ministério do Esporte. Quero deixar claro que a principal organização, compilação e produção do material é, especialmente da parte jurídica desse material internacional, foi do Ministério das Relações Exteriores, uma iniciativa fantástica do, do Ministério. Com muito alegria a gente vê essa, o lançamento dessa cartilha. Para o torcedor brasileiro, que vão as dezenas de milhares a nosso país, amigo e irmão, a Rússia, participar desse evento absolutamente mágico e fantástico, que é a Copa do Mundo. É uma segurança maior. A ampliação dos nossos postos consulares na Rússia vai dar um conforto e uma segurança maior. Nós, como o senhor falou, que o Itamaraty não, não permite improvisos, não nós estamos prontos para tudo. E, se Deus quiser, vamos, no máximo, emitir alguns passaportes de segunda via, se Deus nos permitir, que vai ser, se Deus quiser, o maior... É, problema que os brasileiros terão no exterior, mas o governo brasileiro, o Itamaraty e o Ministério do Esporte, no que puder ajudar, é, estão prontos para dar toda a assistência ao brasileiro durante a Copa do Mundo, e isso é importante. E queria saudar, ministro, essa iniciativa fantástica dos governos do Brasil e da Argentina da construção de um consulado conjunto durante esse período. São dois países irmãos, Dois países que as suas histórias se misturam, que as suas histórias se completam, de povos irmãos, que existem brincadeiras e rivalidades no futebol, como existem com os nossos, nossos times de futebol, claro. às vezes dentro da mesma família. Então, eu acho que essa é uma iniciativa, um exemplo dos dois governos, da forma que deve ser construída essa rivalidade. Com muito carinho, com muito amor com muita solidariedade e com muita irmandade. Então, acho que a construção dessa, dessa, desse consulado conjunto é, vai ser muito importante como uma demonstração aos dois povos da forma que nós enxergamos essa convivência pacífica, harmoniosa e companheira. Obrigado, ministro. Obrigado, vereador.